Eita, turma que se garante aqui, ó. Só curtindo o banho aqui no Rio Coriaú. James Bel aí, que deu uma nadada boa aí. Expedita Almeida, Jane do Alho, Vereadora Mentinha, Chai aguiar Pereira Barros, Professor Lira. Nossa, Gustavo pode. Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? É o Gustavo, é? Só quem tá curtindo Aqui, expedito, como é que tá aí? O banho aí, tá show? Show de bola, viu? A água bem frinha Oh, rapaz só filé. E aí, vereadora Metinha O que, é que você tá achando do banho aí? Tá legal? <risos> <risos> Bora chai, meu filho Mentir não, tá ruim É mesmo, Iai? <risos> Pereira Barros aqui, só quem tá Matando aqui a saudade aqui do banho aqui no Rio de Janeiro, não, Pereira? É sim, eu Professor Lira aí, ó, também aí, ó Quase não dá valor, um banhozinho aqui no Rio Coriaú, ó. Ainda mais com essa águazinha que tá só do jeito, ó. Prestigiando aqui essa imagem. Coisa boa demais, rapaz. Opa! Pereira Barros! Hoje nós estamos aqui no Rio. James Bel tá ali do outro lado. Hoje foi o batismo definitivamente do nosso guerreiro Bel aqui na cidade de Grande Batizado nas águas do Rio Coréu. É isso aí, Barros Coisa boa demais, rapaz Opa! Meu amigo James, o que, é que você está achando do banho aqui, meu filho? Foi de legal, Jones. Show de bola, água aí? É uma, é uma água prazerosa Aqui é essa água percorre todos os rios Que era para ter grandes plantações aqui ao lado, mas vai ter Ei, Jani <risos> Ei, Pereira falou que foi o batismo oficial aqui Você concorda aí com o Pereira? Batismo do as Águas do Rio Corelo Isso aqui, eu fui batizado, isso aqui foi batizado é A ideia de criança que é acostumado a tomar aqui Só que, só que é agora, né? só que agora rebatizado, rebatizado. é vicializado, né? É batizado, é batizado é é Seu alvo aqui também valeu, valeu, valeu, que residência é, brada, né? Pronto, é verdade residência um trago, Pronto já tá aí em casa já É isso aí gente, ó Nosso amigo James Vel aqui prestigiando, rapaz Essa Verdadeira obra de arte aqui Presente de Deus para os igrejenses Nosso Rio Coreaú Bora, Chai! Não vai se afogar, meu filho! <risos> é isso que eu pela frente pela trás é Ela é mesmo